A luta pelo povo é sua bandeira, escolhi um novo nome, Aldenis Meira. Que cada inauguração de um comitê de candidatos a vereadores da nossa coligação é um espaço, é uma trincheira que a gente está construindo para a mudança de Itabuna. O Denis Meira, a atuação sua na Câmara E como presidente da Câmara Esteve presente nos grandes debates da nossa cidade No debate sobre o destino da Imasa, Que é um problema sério da nossa cidade Que é o abastecimento de água Na luta pela reconstrução Pela construção da nossa barragem A retomada dos investimentos para a construção da nossa barragem Para os carros tanques Para os carros picos que chegaram Para os tanques, para os postos artesianos Portanto, liderou, conjunto com os vereadores da nossa bancada, os vereadores da nossa coligação, essa luta para que o povo de Itabuna conseguisse enfrentar a crise hídrica de maneira, pelo menos com menos prejuízo, pelo menos com menos sacrifício, pelo menos com menos trauma como que nós vivemos. Nós vamos ganhar a eleição Itabuna porque o povo de Itabuna precisa, porque Itabuna precisa vida foi calçada, é, construída nas lutas sociais, na luta do povo, na organização do povo menos favorecido, dos povos oprimidos, é, em busca de, de, de uma vida melhor. Está aqui o pessoal que trabalha com, com, com reforma agrária, está aqui o pessoal que trabalha com, com sem teto, está aqui o pessoal que faz projetos sociais, está aqui o pessoal do SESOL, então está aqui o pessoal que, da, da ONG Bem Querer, que trabalha com, com medicina hiperbárica, enfim, está aqui toda essa turma que é de movimento social. Está aqui o pessoal da UJS! UJS! Aí essa turma da juventude. Então, é essa a nossa turma. É essa a turma que vai construir o 65, 111, e o 65, o prefeito. A gente tem feito grandes projetos, desde eu setor aqui alguns, trabalho que a gente tem feito à frente da Câmara de Vereadores. Porque, apesar de vereador, ele ter a função apenas de legislar, ou seja, fazer leis, e fiscalizar o executivo, a gente usa da nossa influência para ir muito além. Foi junto com Deus que a gente construiu trazer para cá, conseguimos trazer para cá 18, 18 postos até esse ano que resolveu o problema de muita gente. Foi junto com Deus que a gente brigou para vir a, a contratação da clínica hiperbárica para cá. Então essa luta que a gente tem feito, que extrapola a função do Legislativo, é quem também nos credecia. Porque a gente não é apenas um vereador, simplesmente um vereador que está sendo candidato para receber um salário de vereador. Nós não estamos lá atrás de salário. Não quero dizer que o salário de vereador seja ruim, não. Recebe o que, o que precisa receber Mas não é por conta disso A gente está, a gente está querendo ser vereador Para ter um mandato à disposição de quem está aqui É para colocar o um mandato à disposição do povo de Tabuna Para construir uma vida melhor para o povo de Tabuna. E a gente sabe que a gente não constrói isso sozinho Que vereador sozinho não faz isso A gente vai precisar de ter prefeito se tiver prefeito do outro lado, a gente não vai conseguir construir isso que a gente pensa, que a gente pretende construir. Então eu queria te agradecer esse espaço aqui, é o espaço 65111, é o espaço 65 para a gente construir, para a gente buscar uma, uma, é, ir até o rumo da, do que a gente pretende, que é buscar a vitória, mas não é a vitória de Deus, é a vitória de Aldenes. é a vitória do povo de Itabona. Um abraço, vem com Deus. Aldenis, beira, beira. Pra fazer acontecer, va 511 alguém me espera, VA511, pra fazer acontecer, VA511, a luta pelo povo é sua bandeira. Escolhi um novo nome, alguém me espera.